Fala Selva, beleza? Aqui é o Lucas Lima e esse é um vídeo rápido para eu saber se você está pronto para abrir o seu próprio negócio. Por que, que eu estou te perguntando isso? Eu vejo muitos empreendedores com muito potencial que trabalham para outras empresas, sonham em abrir o próprio negócio e nunca abrem. Passa 5 anos, 10 anos, 30 anos e acaba nunca abrindo. É lógico, eu sei que muitas das vezes é necessário um emprego para que a gente tenha uma renda, para que a gente use essa renda de trampolim para o futuro, para que a gente gere aprendizado, mas é fato que a gente acaba procrastinando e deixando sempre para depois, sempre para semana que vem, sempre para o mês que vem e dessa forma passa um ano, passa dois anos e assim vai e você acaba não realizando seu sonho de ter o seu próprio negócio ou trabalhar com o que você gosta, enfim... E eu sei que é um assunto um pouco delicado, porque a gente tem N desculpas, N motivos para é, adiar, para deixar para depois, para correr atrás do nosso próprio negócio, isso é normal, faz parte da formação do ser humano. Mas quando eu falo de procrastinação, é importante a gente ter a mentalidade de que, por mais que seja chato fazer algo, é, fazer um passo para o futuro, um passo para abrir seu negócio, é necessário, vale a pena no final, beleza. Você vai ter trabalho para fazer as coisas que têm que ser feitas agora, mas no final acaba valendo a pena. Então, eu te convido a parar de deixar para amanhã, parar de deixar para o mês que vem, para a semana que vem, e começar a fazer alguns passos dos seus sonhos, hoje mesmo. Levanta a bunda da cadeira e vai fazer. É chato, mas no final vai valer a pena. Enfim, eu estou falando aqui de abrir um próprio negócio, mas pode ser para o que for, da conquista que for, tá? Funciona muito bem para mim. Não precisa acreditar, mas tem que saber que funciona. É o pensamento positivo. Quando você está sempre pensando positivo, quando você está sempre tirando o foco dos problemas e buscando soluções. Ah, aconteceu alguma coisa chata hoje. Beleza, aconteceu. Beleza, vamos buscar uma solução. Para de focar na, na, nesse problema, para de focar nessa chatice que aconteceu, para de reclamar e começa a seguir em frente, pensando sempre positivo, pô, aconteceu isso daí, mas vai dar certo, uh, logo logo já resolvo, enfim, esse pensamento positivo vai estimular o seu cérebro a gerar soluções, a gerar soluções melhores para o seu dia a dia, para os problemas que acontecem no seu dia a dia e você... Com o tempo vai gerar o hábito de pensar sempre positivo e com o seu cérebro trabalhando a seu favor e não contra você. Tá beleza? Deixa de procrastinar, começa a pensar positivo. Sua vida vai mudar hoje mesmo, eu te garanto. Beleza? Valeu, se você gostou do vídeo, já curte aqui embaixo, já se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!